Vai levar com você pro caixão, se você não realizar. Ah, eu estou triste porque não estou vivendo o meu propósito. Mãe. Eu escuto muito isso. Ixi, eu estou triste porque... Eu não, porque tá, eu e o que, que você vai fazer para viver esse propósito? Eu não né? estou vivendo o meu propósito ou não estou vivendo a minha essência? Exatamente. Você uhum. não está vivendo a sua... Você não está tendo a essência para realizar o seu propósito. Se você não está realizando um propósito... Seu falido. Você não tem nada. Então, tipo assim, Melhor a essência seu, sua... a sua essência. Olha, olha, olha só que engraçado. Quando eu falei pra você que a, a essência da, da minha empresa é a verdade, não sei, e, e não, é uma, não é deixando isso bonito, não. É porque pareceu é bonito. É real. Passe, é porque pareceu eu sou assim...